E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Candy da BR e eu tô fazendo aqui um vídeo extra na semana porque eu só queria mostrar para vocês a minha tentativa de imitação do personagem Tomura Shigaraki da My Hero Academia. Ele é um personagem que realmente me marcou, sabe? Tipo, é um personagem que eu gostei para caramba, não só pelo design, mas também pelo próprio pelos próprios sentimentos do cara. Então, Fiquem aí com o. A minha tentativa de imitação dele. Inclusive, eu queria fazer a dublagem dele, sei lá, no, no anime do Marreiro Academia ou coisa assim. Eu vou passar a dublagem aí pra vocês, né, que eu fiz. E daí vocês podem falar aí, nos comentários, o que, que vocês acharam. Tipo, comparando com o inglês, com o japonês, com coisa assim. Eu tentei, eu tentei, tá? Eu juro que eu tentei. Então. Foi mal se ficar uma merda. Tchau. A violência, por conta dos outros, o torna admirável. Eu estou zangado com este mundo que classifica os mesmos atos violentos como heróicos ou vilanescos, decidindo o que é bom e o que é mal. Símbolo da paz? Você é apenas um dispositivo para reprimir a violência. E a violência só gera violência. Os heróis e vilões adoram a violência. Mas ainda assim, somos classificados. Você é bom, você é mal. É assim que é. Símbolo da paz. <risos> no final, você é apenas uma ferramenta para a violência. Feita para nos manter para baixo. E a violência só gera mais violência.